Tudo bem? Aqui é o psicólogo Daniel Evangelista e vamos, sem mais delongas, às 21 vantagens de ser autodidata. Número 21. Você não vai depender de outras pessoas para aprender. Essa é uma das grandes vantagens do autodidata. Número 20. Aqui. Número 20. Você pode aprender no ritmo mais rápido. Número 19. Você vai ver a vida com mais facilidade. Porque as pessoas que enxergam muitos problemas e ficam travadas, o cara, quando é autodidata, ele vai e consegue resolver e aprender tudo sozinho. Número 18. Você se torna mais confiante. A partir do momento que você senta e começa a estudar e entender as coisas e ficar mais inteligente, você se torna ainda mais confiante. Número 17. Você sabe que é uma questão de tempo até dominar uma nova matéria. Isso mesmo. Muitas pessoas às vezes desistem de estudar, muitas pessoas desistem de uma matéria que acham difícil, mas um autodidata, ele vai sempre saber que ele vai conseguir dar conta do recado. É só uma questão de tempo. Número 16. Você entende como funciona o um aprendizado de verdade, é isso mesmo, quem é autodidata vai ver vários métodos de ensino até encontrar um que se é, adeque melhor àquilo que ele, quer, é, que ele quer entender, então é muito mais fácil um autodidata entender como o um aprendizado funciona de verdade do que uma pessoa que desiste. Número 15, você pode ensinar para outras pessoas, aprender para você para depois ensinar para outras pessoas. Número 14, você será considerada uma pessoa acima da média. Isso mesmo, a maior parte das pessoas, elas dependem de um professor e por isso elas pagam curso caro de inglês, curso de programação, sei lá, curso de um monte de coisa, né? curso de matemática, enquanto um autodidata é a pessoa que ele encara o desafio, ele encara a matéria e ele vai simplesmente dar o jeito dele de aprender. Então, só pelo fato de você ser autodidata, você já vai ser considerado acima da média. Número 13, você pode ganhar dinheiro mais rápido que os outros, é isso mesmo, porque pensa comigo, é, vamos supor, e isso é real, né, há um, um, um tempo na minha vida eu fui a, estudar pro, inglês pelo Brasas, e as mensalidades eram caríssimas, né? custavam uns 350 na época, e eu tive que parar de fazer porque eu não tinha mais dinheiro para pagar, eu estudei durante um ano, e depois parei porque não tinha dinheiro para pagar. Depois de um tempo, de ficar muito tempo sem fazer curso, eu resolvi ser autodidata em inglês e foi aí que eu aprendi inglês de verdade. Mas agora imagina assim, tipo, é, uma pessoa que não tem dinheiro pra fazer inglês, ela ficar esperando, ela ficar esperando até é, que, enfim, ela tenha dinheiro pra aprender. Então, isso já vai ser uma, uma coisa muito ruim pra vida dela. Agora, o ganhar mais dinheiro mais rápido que os outros é, é o seguinte, porque se eu aprendo inglês sozinho, se eu aprendo, sei lá, como empreender sozinho, se eu aprendo finanças sozinho, várias, a programar sozinho, é, eu vou conseguir empregos melhores do que a pessoa que primeiro vai precisar juntar o dinheiro pra depois use lá fazer o curso, então é basicamente isso, né você tem a possibilidade de ganhar mais dinheiro porque você vai adquirir habilidades mais rápidas. Número 12, pode fazer vários projetos ao mesmo tempo. Número 11, pode aprender vários idiomas sozinhos, é exatamente isso, quando o autodidata ele entende a matriz de funcionamento de um idioma, ele pode pegar esse idioma e replicar para os outros. Número 10, você vai incentivar as pessoas ao seu redor a estudarem mais. Número 9, e a partir disso você vai se tornar um exemplo a ser seguido. Exatamente, por quê? Se as pessoas ao seu redor vão perceber que você consegue aprender com facilidade, mesmo que elas achem difícil, elas vão tentar ali de uma determinada forma, elas vão tentar aprender pelo seu exemplo a estudarem sozinhas também. Então, essa é uma boa forma de, quando você é autodidata, você é um exemplo para as pessoas ao seu redor. Número 8. Você pode aprender antes mesmo do professor explicar a matéria. Tem um filme com Leonardo DiCaprio, e que eu não lembro exatamente o nome, quem souber, né, digita aqui nos comentários, eu esqueci o nome do filme, que ele conseguiu é, enganar os alunos de uma universidade fingindo que ele era o professor durante seis meses, né? E como ele fez isso? Todo mundo ficou assim, cara, como é que ele conseguiu enganar os alunos, sendo que nem professor ele era, ele nem sabia a matéria? Simplesmente porque ele era autodidata. Ele chegava, estudava a matéria uma semana antes dos alunos, depois entrava na sala de aula fingindo ser professor e ensinava a matéria. Então, quando você é autodidata, você pode aprender antes mesmo do professor explicar. Foi dessa forma que o Leonardo DiCaprio conseguiu ir lá no filme enganar todas as pessoas. Se você souber o nome do filme, digita aqui embaixo, que eu sinceramente não lembro <risos> Número 7 Pode evitar companhias indesejadas Que é o seguinte Às vezes quando a gente estuda em grupo na escola né, Ou na faculdade e tal é, Enfim é, Quem não sabe Precisa ficar mendigando alguém pra ensinar né? por favor, e tal, e tal, tal, tal, então assim, tem sempre um mendigo de, de me ensina aqui essa matéria, por favor, né mas se você consegue aprender sozinho, né, você pode simplesmente não ficar puxando o saco daquela pessoa que você não gosta só para que ela te ensine a matéria, né? você fica o semestre inteiro sem falar com aquela pessoa e depois vai falar só por interesse para ela te ensinar, né? isso não é legal, então você pode aprender sozinho. Seis, você pode estudar online e conteúdo de outros países, exatamente. Se você já tem o costume de estudar sozinho, se você é autodidata, você pode agora mesmo acessar um conteúdo dos Estados Unidos, né, um conteúdo da China, um conteúdo da Espanha, da Argentina, enfim. Qualquer lugar que seja, você pode acessar esses conteúdos, se você é autodidata. Inclusive, se você gosta de estudar online, né, eu vou deixar aqui no link da descrição alguns cursos muito interessantes que vão potencializar o seu aprendizado de idioma, e vão potencializar a sua memorização também para que você possa é, ser autodidata com mais qualidade número 5 você pode criar o seu próprio método de estudo e compartilhar com as pessoas uma coisa é verdade muitas pessoas sentem dificuldade elas sentem dificuldade é, em estudar e quando uma pessoa autodidata ela inventa um método que facilita as coisas que simplifica as coisas é, muitas pessoas vão querer também colocar esses métodos em suas vidas número 4 você pode ajudar a libertar seus amigos de empregos tradicionais, tá? O que que é isso? É... Muitas das vezes, um autodidato, uma pessoa que consegue empreender, uma pessoa que consegue é, desenvolver um negócio próprio, e às vezes, quem não tem essa questão de aprender por conta própria, acaba aceitando o que aparece de acordo com as habilidades que ela já tem. Então, por exemplo, ah, uma pessoa, ela vai, sei lá, trabalhar como caixa de mercado, vai, né? Porque ela vai está dedicando a vida dela ali à habilidade que ela tem. Mas se ela se ela soubesse programar, né, ela poderia encontrar um emprego melhor. Então, quem é autodidata, a partir do momento que incentiva os amigos, vai ajudar os amigos a se libertarem de empregos tradicionais e conseguirem encontrar melhores fontes de renda. Número 3. Você pode abrir empresas em outros países. Exato. Existem muitas, muitas consultorias brasileiras que cobram bem caro para ensinar como se criar um negócio, uma empresa, um CNPJ, fora do Brasil. Só que as informações já estão todas na internet, estão todas no YouTube, no Google, né? É só você pesquisar que você vai achar. Então, quando você é autodidata, você consegue é, encontrar essas informações e estudar com mais facilidade. Número dois, você pode viajar pelo mundo sem preocupações. Por quê? É uma coisa que eu percebo... Quem viaja muito pelo mundo, já viajou alguns países, é o seguinte. Quando a gente muda de país, a cultura é diferente, né? o idioma é diferente, a economia é diferente, os preços do mercado são diferentes. Então, uma pessoa que ela tem dificuldade para se adaptar, ela vai se sentir muito viajando fora. Agora, uma pessoa que é autodidata, que se adapta rápido, que aprende rápido, ela vai conseguir aprender e absorver tudo isso muito rápido. Número 1. Um, você pode desenvolver coisas incríveis. Exato. Né? Nikola Tesla, é... grandes cientistas, né? Elon Musk, né? pessoas que criam coisas sensacionais, né? criam Bitcoin, tecnologia e tal, tem o costume de ser pessoas autodidatas. Então, se você é autodidata, principalmente aprendendo coisas de tecnologia, você pode desenvolver coisas incríveis. Então, basicamente isso. Agora, aqui é a lista incrível que você pode fazer para ajudar esse canal a crescer. Então, se você quiser ajudar esse canal a crescer, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha, veja os links aqui na descrição. É muito importante. Eu quero é, fazer com que esse canal ele atinja pelo menos 100 mil inscritos. E ainda tem pouquinha gente aqui, né? Estamos em torno de mil, mais ou menos. Então, vamos lá. ajuda esse canal a crescer. Se você gostou do vídeo até agora, é, vai ser muito importante para mim, para as pessoas que precisam conhecer esse conteúdo também. Ah, e aqui tem uns vídeos aqui, né? Que podem ter a ver com o tema que você gostou. Então é isso. Eu sou o Daniel, psicólogo, psicólogo Daniel do canal 21 vantagens. né? Então, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Vídeo. Tchau, tchau.